Ben Tennyson, exijo que escute com atenção Eu criei o Minifix que é de volta a minha criação Você pode até ser a criatura mais difícil de se achar Mas seus dias de bem 10 agora irão se encerrar Albido mais um não esquecido Se ficar perto de mim, você fica no lixo Presta atenção no que eu vou te falar Porque o espécie de supremo foi de ferrar Porque eu dominei e você eu derrotei Com minhas formas supremas, comigo você não lida Se ficar resistindo, só pior, isso fica Esses nomes ridículos que quando se transforma você grita Um tamanho e imaturidade, vai ser destruído igualmente As batatas fritas Como a cacaranha, eu te prendo com a teia Não tenta me peitar, eu sei que me odeia Quer tentar pegar de volta o seu Omnitrix Mas não consegue, sou eu que vê isso aqui faz uma cópia barada, pronta pra morrer Quem vai ficar igual as batatas fritas é você O Arachnashimp não pode deter A inteligência galvaniana que a Se você não vai devolver o Omnitrix por bem Então eu vou te destruir Saiba que o que você pode fazer Eu posso fazer muito melhor E a forma Vaxasauriana Suprema Vai te destruir sem nenhuma dó Se o Araki na Shape não pode de deter Então mete o um Andromeda pra ver o que vai acontecer Sabe que não pode me vencer máquina Suprema, quero ver Acho que eu já sei quem vai perder Se não é você aí yeah, yeah, yeah. yeah Quem venceu Batalha Gabi, tenis são Sendezaki Gabi, tenis naval